Olha a fila. Eu adoro ver filas. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Planet Coaster. Eu sempre, sempre, sempre joguei Roller Coaster Tycoon e Zul Tycoon. Quando eu fui mudando o meu computador, eu não consegui mais jogar. Eu não sei, dava um problema de incompatibilidade. Pra quem não conhece, são aqueles jogos que você tinha que montar um zoológico, você tinha que montar um parque de diversão. Até que, gente, eu descobri que existia o Planet Coaster e o Planet Zool. Eu não tenho ainda, eu vou comprar. E são da mesma empresa que, que fez Roller Coaster Tycoon. Então é como se fosse um jogo tipo, de 2000, remasterizado, entendeu? Agora ele tá aqui, 2019, é lindo o jogo, gente, é lindo. Antes eu não podia jogar por causa da minha placa de vídeo, mas agora eu tenho a placa de vídeo e a gente vai conseguir jogar. Eu já dei uma jogadinha nele, pra saber como é que mexia tudo. E, gente, eu não jogo no modo campanha, porque eu não gosto, tá? <risos> eu jogo no sandbox mesmo, porque no campanha eu não posso comprar a coisa que eu quero, enfim, é mais chato. Mas no sandbox... Como eu testei antes, você tem que, mesmo assim, deixar os seus empregados felizes. As coisas têm que estar tá tudo certo. Então, não é tão fácil quando parece. Vou jogar agora. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, tá? Se eu vou fazer uma série, se a gente vai fazer vídeos aleatórios. Ó, essa sou eu. Gente, é tão lindo esse jogo. Eu nunca consegui jogar jogos dessa forma, tão bonita, sabe? Eu quero fazer um parque, assim, bem... Bem louco, então a gente vai vir aqui nessa floresta Porque eu não sei o nome do parque Vai ser Parque bem louco Nessa jogadinha que eu dei, gente, eu fiquei assim apaixonado pelo jogo E eu tô trazendo aqui pra vocês, essa é basicamente a primeira vez que eu tô jogando de verdade, tá? Ó Cara, é muito lindo É perfeito Eles entram por um túnel um túnel, gente Quase que dá pra você entrar junto com eles É, é incrível, é incrível Então a gente vai fechar o parque Porque, né ah, A gente também tem que conseguir as estrelas, tá Então é bem parecido Assim, a princípio Com o roller coaster Tycoon Mas sim outras coisas diferentes aqui Olha os funcionários Como são perfeitinhos Aqui tem os visitantes, tem as atrações, a gerência, tipo, tem tudo aqui. Essa parte eu não tinha visto direito. Enfim, a gente tem que realmente cuidar, independente se é sandbox assim de box ou não. O que a gente vai fazer primeiro hoje... É fazer, gente, um espaço para os funcionários Porque senão eles vão ficar bem chateadinhos E isso não vai ser legal Porque eles têm que cuidar bem do nosso parque Esse jogo, o que eu gostei dele É que ele é muito livre E tem Ctrl Z Eu adoro coisas que tem Ctrl Z Porque eu sempre erro Vamos fazer um espaço, assim, aqui, meio, tipo, reservado para eles. Ai! Ah, esse... esse era mais bonito, mas tudo bem. Enfim, eu não penso muito e as coisas não vão saindo bonitas. Então, por favor, não briguem comigo. Olha só, eu posso enfiar onde eu quiser. Opa, esse aqui não era um bom exemplo. Posso enfiar onde eu quiser as... Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu vou colocar uma fonte. Como assim, base de fonte? Ah, tem água já. Vou colocar uma fonte aqui, assim, meio, tipo... Não olhem pra cá. Gente, a árvore do Harry Potter. Vou colocar uma árvore assim, mais pra esconder esse caminho mesmo. Porque ele é dos funcionários. Perfeito, nem eu consigo ver agora. Aí a gente vai pra lojas e instalações. E a gente vem aqui em gerenciamento de funcionários. Que dá pra fazer um projeto de alguma coisa? Hotel! Eu não tinha visto isso. Eu tô... Eu tô... Eu quero fazer um hotel, eu quero fazer um hotel no meio do shopping, do shopping, do parque. Aqui, ó, prédio de funcionários, né? Prédio de funcionários pirata, deixa eu ver. Ah, eu gostei desse mesmo. E esse conta. Calma, calma que agora mudou o foco do, do dia, entende? Vai ser um hotelzão no meio do parque e tudo vai girar em volta do hotel. Ou seja, você tem que ficar... Gente, olha esse 3D. Tá, não gostei muito desse. Gostei, gostei. Ai, gente, desculpa, eu sou meio princesa. Eu não sei se parece, mas eu sou, tá? E a gente vai fazer... É, eu vou colocar o hotel aqui no meio. E a gente vai fazer tudo meio princesa. Não consigo deixar reto, não importa também, não tenho, não tenho problemas. Ai, que lindo! Que lindo! Dá pra entrar no hotel? Dá? Mas não era isso que eu estava esperando ver. Gostei, gostei do Fairy Tale Hotel. Tem uma princesinha aqui. Aproveitando que a princesinha está aqui, gente. Vamos colocar uma princesa já. Sim, não fiz o negócio de funcionar ainda. Não, não fiz, mas eu quero colocar a princesa. Posso te pôr aqui? Ih, não posso pôr ela aqui porque ela sem caminho, pera. Ah, então filha, fica aí de boa. Não vai ter caminho para você agora não. Cadê o caminho mais princesinha, assim? É esse caminho rústico. É esse, padrão roxo. Horrível. Esse aqui tá melhor mesmo. É, tudo bem. Tudo bem. Cara, eu, eu, eu tô chocada. Eu não sabia que dava pra fazer hotel. E não ficou reto. A gente não se importa. Ai, que lindinho que ficou assim. Gente, Gente, fofo. Fofo, fofo, fofo. Fofo, um, só um é suficiente? Eu não sei. Que? Hum. Okay. é personalizável. Vamos parar de mexer que senão eu vou ficar aqui meia hora colorindo o negócio. Então beleza, a pessoa já entra, tem aqui tipo bagulhinho, coisa que eu fazia sempre, sempre, sempre que eu jogava. Sempre mesmo. Era colocar o ponto de informações assim, tipo, você mal entrou no bagulho, já tem pá, informações. Tem um ser humano trabalhando? Tem, tem um ser humano. Eu não sei com qual frequência que a gente deve colocar os prédios dos funcionários. Então, talvez eles fiquem um pouco putos. Entradas do parque. É, a entrada do parque não vai ser, tipo, aqui, entendeu? Vai ser aqui na entrada do parque. E a gente vai fazer uma bifurcação de caminhos aqui. E eu vou fazer, tipo, para um lugar nada a ver mesmo, assim. Tipo, para lá você vai para lá. E pra cá você vai pra cá. Vamos colocar os funcionários e a gente pode abrir o parque. Aqui só tem um hotel, mas <risos> não tem problema. Vamos colocar um faxineirinho aqui, faxineiro. Um faxineiro tá, tá suficiente por enquanto. O mecânico, a gente não tem brinquedo ainda, mas é sempre bom. Um segurança, obviamente, precisamos de um segurança. Um vendedor, eu vou colocar mais um, mesmo sabendo que tem mais um ali, né? Porque a carga de trabalho dela acho que fica alta. E vamos colocar a princesa Melly. Que linda, gente! Ai, olha que fofura linda demais, né? Perfeito. Ela tá indo pro castelo real Eu não tô acreditando tipo. Ai, tá de noite? Gente, eu achei que não ficava de noite A louca, a louca, a louca Cadê a luz? Eu preciso de luz Ah, eu posso meter o lustre aqui, tipo eu Coloquei certo? Fala pra mim que eu coloquei certo Tcharam! Nossa, gente eu Cancela, ficou feio Podia, mas eu nem pedi. Eu vou acelerar colocando mais luz, senão vai ficar muito chato pra vocês. Beleza, agora a gente tem que abrir o parque, né? Eu esqueci desse detalhe. Vamos abrir. Abriu, onde que eu encontro tal pra entrar no parque? Não quero que tenha valor pra entrar no parque. Passe prioritário, beleza, tá, tá, abre as seis, encerra as... não, abre as oito, encerra as seis, Às sete, né, as sete é melhor, o que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar um brinquedinho assim mais simples, pra gente poder andar no brinquedo, né, gente, então a gente vai procurar aqui uma coisa mais, cadê, isso é alguma coisa que não faz sentido algum, então a gente vai pôr. vamos já colocar aqui, ó, você entra no parque, não, aqui, não, Vamos por aqui, gente. Perfeito. Que gênia. Eu sou uma gênia. Para a entrada, para colocar a saída. Ah, isso é igual. Isso é igualzinho quando, como era antes. Agora a gente faz, tipo, um caminho, um caminho bem pouco. Assim. Perfeito, gente. Não precisa testar, não. Pode abrir. Não quero pôr preço nos brinquedos. Tipo, eu tô no sandbox, meu. Vamos esperar as pessoas entrarem. Vamos acelerar o tempo. Eu adoro acelerar o tempo. Ai, olha as pessoas entrando. Tem alguém aqui no nosso hotel? Ele não é só uma construção, o um hotel, né? Gente, vamos entrar aqui. Ai, olha que lindas essas pessoas. Olá, tudo bem? Não, não, eu quero me ver dentro aqui. Puta, que brinquedo chato. Cancela o brinquedo, cancela, cancela. Olha a fila, eu adoro ver filas. Meu Deus, esqueci da comida do banheiro. Cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Vamos colocar o banheiro aqui. Banheiro bem na entradinha. Banheiro foi colocado. Perfeito. Agora, primeiros socorros da princesa. Cadê? Vamos pôr primeiros socorros natalinos, então. Ficou feio. Caixas automáticos que ninguém nunca usava quando eu jogava. Vamos colocar aqui também. É que chamativo isso? A pessoa não pode tirar dinheiro em paz? Logo aqui, né? Tipo, entre e esse seu dinheiro. Vamos por desse lado que a gente não colocou nada. Perfeito. Tem alguém indo se hospedar? Eu quero entender se as pessoas, tipo, vão vir aqui se hospedar mesmo ou não. Mas tem passe prioritário? Eu não tô entendendo. Tem que ter... Tem uma fila para passe prioritário? É isso? Ah, eu tenho que habilitar. Mas onde que eu coloco isso? Ah, chega. Esse aqui não vai ter filipés não porque eu não quero. Ah, meu brinquedo. O que vocês acharam? Acho que deu por hoje. Acho que vocês têm que me falar se vocês querem que eu continue a montar esse parque ou se vocês querem que eu faça, tipo, outra coisa. E eu quero entender se isso aqui é, tipo, apenas uma construção ou se as pessoas vão realmente dormir aqui, porque eu, eu quero saber se isso aqui só é uma construção. Vou ficar triste. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e falar o que você achou desse vídeo, desse jogo, de tudo. Tchau!